Good morning. Who is she? That's the voice of our computer. Desde sempre que sonhamos com casas inteligentes e assistentes virtuais que façam por nós tudo aquilo que somos demasiado preguiçosos para fazer. Hey, about you, but I'm kind of intimidated by a house that's smarter than I am. E inúmeros filmes de ficção científica ao longo dos anos ajudaram a criar todo este imaginário do que seria uma casa inteligente. level please. Embora achemos que isto da smart home é bastante recente, tudo começou nos anos 50. Every morning, Julia buys stuff for the week. Nos Estados Unidos, a classe média muda-se para os subúrbios em busca do American Dream e começa a surgir o primeiro vislumbre do que viria a ser uma casa inteligente. Microondas, aspiradores, máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça, fornos elétricos. Pode dizer-se que foi aqui que tudo começou. Fresh and They're all right there. O objetivo era poupar tempo nas tarefas domésticas e com isso termos mais tempo para fazer aquilo que realmente queríamos, ou seja, não mexer uma palha. E é aqui que começamos a pensar e se conseguíssemos aplicar esta ideia a outras coisas? E foi assim que nos anos 60 o engenheiro James Sutherland desenvolve o Echo 4. Uma espécie de Alexa, mas que ocupava uma sala inteira e tinha apenas um despertador, um gerador de música, programas educativos e apenas conseguia controlar a TV e a aparelhagem. Chegando aos 70, começam a aparecer os primeiros dispositivos destinados aos consumidores. Aparelhos como o RadioShack Plug and Power prometiam controlar tomadas remotamente com apenas o clique de um botão, mas o mais popular iria ainda chegar no final dos anos 80 turns things on and turns things off from anywhere in the room. Clap on, clap off, whenever. Os termos de motica e smart home começam também a surgir nesta altura e com eles os primeiros protótipos do que poderia vir a ser a casa do futuro. Robin is recognized by the scanner. She just touches welcome home on the nearest wall panel. The lights come on to preset levels. Music comes on. The shades are raised. Messages are played. Everything in the home está conectado o incrível é que a Microsoft não falhou por muito. Talvez porque alguns destes conceitos iriam acabar por ser implementados na casa do Bill Gates em 97. Uma mansão de 154 milhões de dólares, completamente autónoma e capaz de ajustar as preferências de cada pessoa à divisão de entrasse. A Disney olhando para isto pensou E se fizéssemos um filme? Diz-me que essa ia me machucar. Desculpe, é só o jeito de te conhecer. Angie Cooper, age 9, 52 inches, tall, 62 pounds, blonde hair, brown eyes, 12% body fat, had measles and one early case of pneumonia, no broken bones. Bizarro. Pat? Mas é a partir deste momento que a casa inteligente entra em velocidade de cruzeiro. Em 2001, a Electrolux apresenta o primeiro robô-aspirador. Sim, eu também achava que tinha sido romba, mas isso só chegou um ano depois. Em 2005, uma família muda-se para uma casa inteligente em Barcelona que havia sido usada para testar o conceito. E a CNN diz que as casas inteligentes estão mais próximas do que se imaginava. A Ecobee lança o primeiro termostato inteligente em 2008, ano em que ainda estava a ser construída aquela que viria a ser a casa do futuro em Portugal. Viemos até a Eiriceira conhecer a casa do futuro. São 47 os quilómetros de cabos que põem esta casa a funcionar. Demorou 4 anos a ser construída, uma casa repleta de terminais computorizados, onde tudo pode ser comandado desde a temperatura, luzes, portas até a música ambiente. Em 2010, é lançada a assistente virtual Siri que viria a ser comprada pela Apple um ano depois. No entanto, ao contrário do que muitos pensam, esta não foi a primeira assistente virtual. Watch my butler in action, Mr. Collins. de I'm home. All right, wait a minute. Sim, estamos de volta aos anos 80 onde um mágico desenvolveu a Master Voice Butler in a Box. Eu sou profissional um lugar chamado Magic Castle Hollywood e meus amigos me 8 a.m. eu estou to trabalho e se turns as luzes que eu may have E And faz algumas some de casa para mim como vacuuming o pool e plantas. Você também dar qualquer nome que quiser. Cassandra! ajudar? Party time. Okay. Chegaram a ser vendidas mais de 90 mil unidades, mas a custar 1.500 dólares ou perto de 5.000 euros se ajustarmos à inflação, acabou por não ser para toda a gente e, 10 anos depois, foi descontinuada. De volta a 2012, a Philips entra na corrida com as suas luzes inteligentes da Cambayu e a Google apresenta a sua versão da Siri, a Google Now. Mas é a partir de 2014 que acontece a verdadeira revolução no mercado da Smart Home. A Samsung apresenta o SmartThings e a Apple o HomeKit. There are a lot of great home And they end up defining their own network protocol when well, we thought we could bring some rationality to this space and we've come up with a home kit. A Amazon revelando a Alexa e a primeira versão do Echo. What do? Alexa, what do you do? I can play music, answer questions, get the news on weather, create to-do lists and much more. Em 2016, a Google decide juntar-se aos restantes e apresenta a Google Home juntamente com o Google Assistant e promete revolucionar a indústria com a sua experiência em inteligência artificial. A partir daí, inúmeros produtos inteligentes foram surgindo no mercado ao longo dos anos. Iluminação, aspiradores, aquecedores, eletrodomésticos, fechaduras, câmaras de vigilância e até vários tipos de sensores. O custo de desenvolver uma Smart Home caiu drasticamente e tornou a tecnologia acessível a todos, mas também levou a uma fragmentação enorme de todo o ecossistema, até porque cada marca tem sua app que apenas permite controlar os seus dispositivos, já para não falar da miria de protocolos de comunicação existentes. Entretanto, nomes como a Apple, Google, Microsoft, IKEA e Amazon uniram-se para finalmente acabar com este problema e desenvolveram um Matter, uma plataforma que permite unir todas as marcas independentemente do protocolo que usem. Tecnicalidades à parte, é finalmente possível, com relativamente pouco dinheiro, transformar qualquer casa no futuro imaginado há mais de 5 décadas. E isto é o início da Domus, uma série onde irei falar sobre Smart Home, dar-te a conhecer a minha casa e mostrar-te como podes fazer algo semelhante na tua.